Fala rapaziada, hoje a gente vai jogar com o Otis, o novo Brawler do Brawl Stars E mostrar pra vocês como ele tá forte e tudo que ele pode fazer Se liga só aqui no canal Bruno Clash É meus amigos, nós vamos agora testar o Otis, isso mesmo Tô aqui na conta do desenvolvedor, agradeço a Supercell pela moral e estamos aqui com o Otis e eu vou dar uma olhada aqui em tudo que ele faz rapaziada, trazer tudo que ele faz claro A gente primeiro vai ver aí o que ele tem de diferente que é a primeira skin né, que é a skin que você vai ganhar quando completa ali o passo Olha que legal aí o Otis como fica com a skin faraotis, olha que legal, já muda todo o esquema aqui, muito legal, muito diferente né E a gente viu aí como ele fica com a skin do Otis normal, a skin normal dele essa daqui, a principal. E aí tem o Faraotis que já muda bastante, né? Bom, vamos dar uma olhada então aqui na, nos atributos do, do Faraotis aqui pra gente ver. Ele que é um Brawler destruidor cromático, hein? Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Saúde dele é 5.700 de vida, velocidade normal. O ataque dele é, uma, é a arte com tinta. O Otis esguicha uma rajada de tinta é, da sua arma é, de spray. Então... É uma rajada de tinta de spray da sua arma e dá 3 ali, ó, o dano dele é 3 vezes de 690 em cada dano. Então, o alcance longo, a velocidade de recarga normal. O super dele é o Silêncio Estelar. O Otis, ele arremessa, é, Sil, é isso? Arremessa Sil, é o Sil, é, é a estrelinha, né? Que se agarra ao primeiro inimigo e impede seus ataques por um breve período. Então, você trava, você trava o Brawler Adversário, o alcance é longo e a duração é 3 segundos. Durante 3 segundos, ele não faz nada. Mesmo que ele estiver ao seu lado, não consegue te bater, não consegue usar o super, nada. Travado, tá? Travadaço. Então, é isso, rapaziada. A gente vai ver também agora as duas: os dois poderes de estrela. Então, o primeiro poder de estrela é o braço forte. Se aperta o inimigo com toda a sua força, evitando ataques por mais 33% de tempo. Então, dois segundos né, que ele fica travado ele acaba ficando mais 33%, deixa eu ver, 2 ou 3? 3 segundos. Então, 3 segundos mais é, 33% seria 1 um segundo, ele vai ficar 4 segundos ao invés, ao invés de 3 segundos travando, tá? Essa é a ideia, você aumenta 1 um segundo. No segundo é o recarga de tinta, o Watts dispara 33% mais tinta, então ele recarrega mais rápido, você consegue bater mais rápido, tá? É muito mais, mais rápido aí a recarga e a batida. Vamos lá, agora acessórios, hein? Vou deixar o primeiro aqui pra gente poder entender é, O acessório Não, vou deixar o segundo Porque a gente consegue entender como funciona Essa questão do tempo a mais Se faz uma diferença Bom, vamos lá, acessório, estrela dormente Na próxima vez que for usado o Sil Ficará dormente no chão Caso não acerte nenhum inimigo Então se eu usar o super, não pegar no inimigo Ele fica dormente, ele espera até um inimigo Se aproximar Caramba, então ele vai ficar parado Esperando alguém se aproximar, se alguém se aproximar ele vai colar e vai travar o cara ali Então três vezes por, por jogo você pode utilizar Segunda, uh, poderes o Segundo acessório é o próximo ataque do Watts lança uma bola de tinta gigante Que deixa uma poça, a poça causa 810 pontos de dano ao longo de 3.8 segundos Meu amigo! Caraca! Vamos, vamos fazer o seguinte, vou testar primeiro, o primeiro acessório e o primeiro, o primeiro poder estrela também, tá? A gente vai no primeiro. Então, aumentando ali, é... aperta o inimigo com força, evitando ataques por mais 33% de tempo. Então ele vai travar por 4 segundos, tá? E o acessório que ele deixa ela dormente no chão e depois aí, se, se alguém passar, pega nele, tá bom? Então vamos testar esses dois agora, ao vivo aqui no canal Bruno Clash. Vamos lá então testar os primeiros, é, as primeiras... É, ideias a respeito de Ots, o novo Brawler, né? Então a gente vai testar aí a travada que ele dá de 4 segundos e também a questão do dormente, né? Dorme, dorme, dorme lá do da. Dorme estrelinha pra ver se. se como funciona isso daí, né? quanto se tem tempo. Como que funciona? Vamos ver, vamos ver. Vamos pegar meu super aqui. Opa! Pega ali. Opa! Pega. Oi, saiu! Ah, oh, meu Deus Pegou Beleza, pegamos o super Pegamos o super Deixa eu botar aqui, ó A minha estrelinha pra, pra ficar ali, ó, ligeirinha Vamos ver se ela, se ele vai nela Vamos ver se ele vai nela, vamos ver se ele vai nela vamos. Opa, opa Veio pra cima com tudo Olha lá, pegou, pegou, pegou Pegou, tá travada, pegou, tá travada, vamos lá, ó Dá até pra colar nele já Ah, já passou o tempo, ó, 4 segundos Tem que tomar cuidado com 4 segundos, né Passa rapidinho, então tem que ficar esperto, ó. Vamos tentar acertar agora. Ai, nossa, agora, agora eu errei ali, hein? Vamos matar ali, pelo menos. Não, não matou. Tá bom. Não tem problema, a gente mata agora. E agora a gente vai testar utilizando pra ele não bater na gente, ó. Vou ver até se o Daryl vem pra cima. Seria legal agora. Aí, ó. Olha lá, não pode fazer nada. Por quatro segundos deu a matar. Top demais. Melhor forma de testar, né? Fazer o Daryl não atacar a gente, ele teve que recuar. Porque se ele vai pra cima ele vai tomar dano, então ele tentou recuar, mas sem chance não deu. Deu certo, muito boa a utilização dessas duas, do acessório e do poder estrela. Bora mudar agora, vamos fazer com os outros dois, hein? Então agora a gente vai utilizar o Otis, dispara 33% mais tinta. Vamos ver se a gente sente diferença e vamos também colocar o bomba de tinta, que é o próximo ataque do Otis. Lança aquela bola, né? Com aquela poça que causa dano por 3.8 segundos. Vamos ver como funciona também agora no... Modo combate, partiu Vamos lá então, tá aqui na tela já Vamos testar se ele é mais rápido realmente, ó Vamos ver, ó lá Olha a recarga, tá? Parece estar tá rápida mesmo, hein? Vamos ver Na trocação acho que pode fazer diferença Ó Se a gente pega o nosso super Nossa, é interessante agora Deixa eu ver se a... Olha lá, poça, agora entendi Olha essa poça Ah, braba, braba, braba Vamos lá, ó, vamos, vou continuar batendo Vamos ver se recupera rápido Já tem de novo, ó, é, foi bem rapidinho mesmo Foi bem rapidinho mesmo Ih, Pegou, pegou, pegou, pegou não pegou? Pegou, tá travado Não conseguiu me matar porque tava travado, mano Meu amigo Isso aqui é interessante, hein Isso aqui é interessante, hein Bola, bola, bola Ai, olha lá, passou direto Opa, peguei, peguei, peguei Levamos Tá maluco, vamos testar uma vez no Pique Gema Pra fechar com chave de ouro, partiu Vamos lá, rapaziada, Pique Gema Eita, tem até um Um Frank, mano, meu Deus, que doideira Vamos lá, já vou testar A bola já de dano, vamos ver se vai funcionar Ó, já joguei lá no meio ó. Já joguei lá no meio, tá tomando dano lá Deu certo Boa, batemos Nossa, quase matei ali Dá o dano ali, dá o dano ali Boa, trava, trava, trava Nossa, pegou ali, ah O cara tava ali do outro lado filho da mãe Mas realmente é um Brawler roubadaço, né, mano Meu Deus Ó, já vou soltar ali a bola lá no meio Pra ficar dando dano, ó lá, ó lá o dano que vai pegando Já travei, e aí? Já, ó, o Daryl já colou sem medo de errar, né? Ó, já vai tomar dano lá também Se ficar por ali, tem que sair, né que aí quando você bate, a pessoa tem que sair, né O cara tem que sair, porque tá tomando dano ali E isso não, não é tão agradável Eu diria, né ó lá Travei, travei, não podem bater por enquanto Vai cair, ca mata ele lá, mano Meu Deus, o bot matou ele, mano Ó, travei Ai, nossa Tem que pegar esse aí, ó, agora tem que pegar E aí, parou? Que isso? Bora travar, travei Agora não, não faz nada, não faz nada, mano Travou, não faz nada, mano É isso Olha lá, tomou dano ali também Vamos ver se tem alguém ali Tem o... o Frankzão, tá por ali, ó Vai tomar dano, ó Ai, Nossa, nossa, nossa Batei, ainda matei o cara No 120 ali, ó Você é louco, já peguei ali mais uma Já a gente vai dando dano ali também Já consegui matar mais um Travamos tudo E aí a gente vai aqui, ó Travando também, vamos lá Ó lá, ó lá, ó lá, ó Ó, ó, ó, ó, ó Olha, ele vai derrubar todo mundo Nossa, mano Que doideira, dá pra fazer um estrago com esse Otis, hein Dá pra fazer um estrago no jogo com esse Otis, cara É muito louco, ele trava, o cara perde totalmente Só anda no... 4 segundos, hein, 4 segundos, que loucura, hein Muito top, esse é o novo Brawler Otis, mano O novo Brawler Otis que eu gostei demais Esse aqui, o meu mano Aliás, o Faraotis é muito top, rapaziada É muito top, eu gostei dele demais, hein Todos os detalhes pra você aí, ó Na tela É isso, meus manos Esse é o Otis Ou melhor, esse aqui é o Faraotis E você, gostou dele? que achou? Tá roubado, não tá? Quer mais vídeos a respeito dele? É isso, logo, logo chega a atualização pra vocês Com ele no, no Brawl Pass E você vai poder pegar a partir do nível 30, tá bom? Então é isso, manos Não esqueçam de deixar o seu like, se inscreve no canal Tamo junto É nóis, um abraço, um e fui! Uh-huh.